Paz o Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e hoje eu quero falar de ministério. Lá em Efésios 3, 7, Paulo diz assim Fui nomeado ministro desse evangelho, segundo o dom da graça de Deus que me foi outorgado conforme a atuação do seu poder. Em outra versão, é, do qual fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus que me foi dada conforme a operação do poder de Deus. E lá em Colossenses 4, 17, tem assim digam isso a arte, tipo Procure cumprir bem a tarefa que você recebeu no serviço do Senhor. Em outras versões, a obra de Deus, em outras, o ministério do Pai. Bem, o que que Efésios e Colossenses estão tá nos falando? Que o Senhor Deus tem uma obra a ser concluída. Essa obra nada mais é do que ir de pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos em nome do Senhor Deus, através da fé em Jesus Cristo, e que eles sejam batizados e cresçam na fé, para gerar novos discípulos, ou seja, Salvar pessoas, esse é o id, esse é o mandamento, esse é o ministério principal, esse é o chamado pelo qual todos que creem em Jesus devem se fazer. Muitas pessoas acham que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, mas a palavra de Deus fala que ele morreu, ressuscitou, ficou 40 dias ensinando para depois subir aos céus. E ali depois de 10 dias veio o Espírito Santo, Consolador, cheio de poder e nos Fez sumo sacerdotes, nos fez sacerdotes do evangelho, nos deu todo o poder, toda a revelação, toda a graça de Deus para que a gente possa fazer essa obra. Então, na verdade, tudo é do Senhor. Quem consumou a obra, porque a obra é que as pessoas creem em Jesus, então foi Jesus. Quem nos permitiu ter o poder e autoridade para fazer isso foi o Espírito Santo, que também é Deus. E quem planejou e permite com que tudo aconteça é Deus o Pai. Então a obra inteira é do Senhor Jesus, é de Deus, é do Espírito Santo, é do nosso Jeová, do nosso Senhor. E muitas vezes a igreja, nós pessoas crentes, estamos ficando depressivos, deprimidos, chateados, cansados, é, sobrecarregados pelo ministério, pela obra de Deus. Bem... Eu tenho esse canal porque em algum momento o Senhor trouxe no meu coração essa vontade e várias vezes que eu perguntei eu sentia e tive alguns sinais de que era pra eu fazer isso. Então, de vez em quando eu venho aqui e gravo, você pode perceber que não tem edição. Na verdade eu acho que eu sou a pior pessoa pra fazer... enfim. É... Mas é algo que o Senhor trouxe no meu coração e eu decidi obedecer e eu tenho muito prazer nisso. Mas além daqui, também... Tem as aulas que a gente dá dentro do prédio, da igreja, tem as células, tem os projetos de evangelização, tem o cuidado, o discipulado. Tem várias outras coisas que ocupam muito do nosso tempo, muito dos nossos dias, do nosso momento depois do trabalho. E que isso pode ir cansando, pode ir magoando, pode ir machucando, pode ir tirando a vitalidade da pessoa. Só que não é essa a vontade do Senhor. O ministério que o Senhor nos dá é dele. E onde Deus existe, existe espírito vivificante, existe alegria. E quando a gente olha para alguém que se diz ministro do Senhor, ministro, trabalhador, a gente tem um pouco de dificuldade com isso, porque os ministros do Brasil, infelizmente, não parecem pessoas que trabalham muito, mas trabalham. O ministro é aquele que vai fazer cumprir, dentro daquilo que é bom, o que vai ser melhor para todos. Então, nós, como os ministros do Senhor, nós devemos... Atingir pessoas, a alma das pessoas, para levá-las à salvação e à maturidade na fé. Só que a maioria das vezes, ou, das duas, uma, ou a pressão das pessoas, de si mesmo, da, da sociedade, do, dos evangélicos, ou dos cristãos, qualquer é, religião que seja, né, dos líderes, acaba fazendo com que você vá perdendo a vitalidade. Porque você vai colocando tantas coisas nos seus dias e te dando tanta pressão, e tudo que dá errado é essa culpa, e tudo que dá certo é a glória a você, e isso vai fazendo que seja algo muito pesado, muito dolorido. Talvez não seja pra você essa palavra, mas talvez você conheça alguém que já serviu a Deus, diz, né, que já trabalhou pra Deus, já foi ministro do Senhor, é, já teve vida ativa com Deus, eu não entendo muito essa expressão, mas já ouvi, e ficou triste em algum momento. Se sentiu desvalorizado, se sentiu não reconhecido, se sentiu esgotado, acha que perdeu a sua essência, a sua personalidade. E isso, infelizmente, acontece mesmo. No dia a dia a gente vê isso, mas isso é a obra do maligno. Porque se você pensa que você está perdendo a sua vida enquanto você está ganhando para Deus, você realmente vai desanimar com aquilo, não vai ter motivação e não vai ter nenhum sentimento de recompensa. E esse vídeo é justamente para quebrar toda essa ideia. Então, em três partes. A primeira, a obra não é sua. A obra do Senhor. Colossenses e Efésios deixam isso muito claro. E toda a Bíblia. A obra do Senhor. Então pensa comigo. Vamos supor que você seja atendente de telemarketing de uma empresa muito, muito rica. Sei lá. A Coca-Cola. Foi o que eu pensei porque eu gosto de coca então, você está ali atendendo reclamações de coisas que dão errado e também recebendo elogios do quanto a Coca é boa. E você é somente o atendente do telemarketing, a pessoa que recebe e ouve as reclamações e tudo. Você não faz a Coca, você não idealizou a empresa, você não abriu o refrigerante, você não fez nada, nem vendeu. Você simplesmente está ali sendo o canal de comunicação daquela empresa, daquela organização muito poderosa, muito boa, muito amada e as pessoas estão tendo acesso a ela. Nem a reclamação é culpa sua e nem o elogio é graças a você. Quando você está num telemarketing, chega uma hora que você vai ficando tão chateado com as pessoas que xingam, que gritam, que brigam porque não recebeu, ou recebeu errado, ou não teve estorno, que se você pensar que é por sua causa, você vai ficar doente. Então, se simplesmente para e fala, peraí, eu não sou o dono da empresa, a responsabilidade dessa decisão não é minha, eu estou aqui para comunicar então, eu vou comunicar e se der certo, glória a Deus, mas se não der, também não é na minha conta que vai. E aí, você começa a ter um telemarketing mais saudável, porque as pessoas não estão xingando você. Elas estão bravas com a organização toda. Assim como elas não estão elogiando você, elas estão elogiando a organização toda. Na obra do Senhor, tem muitas pessoas, tem um meme até que fala, Jesus é legal, mas o fã clube que estraga. Olha para você ver o testemunho ruim que nós temos entre aqueles que são canais de Deus nessa terra. Muitos crentes acabam fazendo um desserviço, né? um, um anti ministério, sendo um cristão que abandona a família, um cristão que julga demais, ou que erra e aí não tem moral pra falar nada, porque todos nós erramos, e Deus, o próprio Cristo disse que isso iria acontecer. Então, em outras partes, o número um é, a obra não é sua. Então, nem os elogios e nem os defeitos são pra você. Se você estava servindo alguém e essa pessoa decidiu não seguir a Jesus, não é sua culpa, não é com você, é com Jesus. Mas da mesma forma, se ela decidiu andar com você para receber mais de Deus, também não é de você que ela quer, é de Jesus. Amém? Então, a primeira coisa no seu ministério, você não tem que ter o peso da sua responsabilidade, a obra de Deus. Você tem que dar o seu melhor em amor, porque você recebeu em amor, mas não é sua. Segunda coisa, o seu tempo é muito precioso. Mas a palavra de Deus fala que convém que você diminua para que o Senhor cresça. Na vida a gente tem aquele ditado, ah, vou ganhar a vida, vou cuidar da minha vida. A palavra de Deus fala, deixe que eu cuido da sua vida. Me coloque em primeiro lugar que eu vou acrescentar todas as coisas. Então ter tempo com Deus é fundamental, mas tem que ser um tempo saudável, um tempo gostoso, um tempo de um relacionamento que te deixa feliz. Se for um tempo que te deixa desgastado, chateado, desmotivado, então algo está errado e você tem que repensar isso. Nós temos que ser inteligentes na hora de gerenciar o nosso tempo no ministério. Você não vai conseguir ser Deus na terra. Você não vai conseguir ser o pastor, o líder, o padre, o, sabe, guru da humanidade. É claro que às vezes você vai falar, nossa, mas tem muitas coisas para eu fazer. E se o seu coração estiver disposto, você vai participar e você vai receber muito mais. Mas isso não pode ser algo que vai te impedir de ter o seu tempo com Deus, de orar a Ele, de ler a palavra, de louvar o Senhor. O culto, a célula, o serviço mesmo, os ensaios, para quem é de teatro, dança, canto, é, as preparações para encontros e eventos, eles são importantes porque é algo muito grande. E você realmente, quanto mais você participa disso, mais é, perto do Senhor você está, mais atuante na obra você está e mais galardão você vai receber. Mas isso é promessa da Bíblia, não é minha? Mas a partir do momento que você se conhece e sabe que você precisa de um tempo para você e de um tempo com Deus e se organizar, existem outras pessoas que podem fazer. Ou seja, o segundo tópico. O seu tempo é muito importante e você não é a única pessoa a fazer as coisas. Eu já cansei de ver, e até eu já fui assim, é, pessoas que se sobrecarregam demais no ministério por achar que o próximo não consegue, que o amigo não ainda não está maduro, que o seu discípulo ainda não consegue orar pelas pessoas. Para de ter fé nas pessoas, entende que é Deus quem faz. Do mesmo jeito que você não era capaz, essa pessoa pode não parecer capaz. Mas o Jesus que habita nele é capaz de todas as coisas. Então nós temos que começar a delegar, distribuir, fazer com parceria. A palavra de Deus fala que sempre um de dois em dois. Então você tem que sim ter alguém para ensinar, para mandar, para enviar, para fazer. Não é você quem vai salvar a humanidade toda, é Jesus. E ele já salvou, você só precisa contar para as pessoas disso. Então, não confie em você. Então, a obra é de Deus e o seu tempo é precioso, mas também existem outras pessoas capazes de fazer isso. Então, gerencie o seu tempo e tenha fé que Deus, assim como te usa, pode usar o próximo. E terceira coisa, para encerrar aqui, meu Deus, já há 10 minutos de vídeo. E a terceira coisa é, existe recompensa. O ministério do Senhor não é um voluntariado. Você não está fazendo nada de graça. A graça é aquilo que o Senhor te deu. De graça você é salvo, de graça você recebeu Jesus Cristo, de graça você recebe o poder do Espírito Santo. Mas o que você faz para a obra, o seu ministério, ele será pago e muito bem pago. A palavra de Deus diz que existe recompensa, galardão, é, valorização do que você faz aqui nessa terra em nome do Senhor quando você estiver nos novos céus. A palavra de Deus fala claramente, não ajunte tesouro na terra, onde o ladrão roube e a traça corrói, mas no céu, onde nada de ruim vai acontecer, onde está protegido, onde você deve ser rico. Então não pense que quando você se dedica ao ministério, seja lá qual for, é, você está perdendo tempo, você não vai ganhar nada com isso. Não é aí que seu coração tem que estar tá, na recompensa, mas você tem que saber que existe uma recompensa, Deus é justo. Ele sabe que se você está trabalhando para ele, você tem que receber. E você vai receber é do Senhor Deus, que nunca fica sem dinheiro, que não tem um holerite rasgado. Ele tem e muito o que te pagar pelo seu ministério, pela sua disposição, pela sua obra. Amém? Então eu gostaria que você ficasse com isso no seu coração. Tenha um ministério leve, entenda que ele é do Senhor e ele vai te recompensar pelo que você faz. Você não é o único que tem que fazer tudo sozinho. E em nome de Jesus, que você tenha prazer nas coisas de Deus. Que quando você fala, eis-me aqui, envenha me a mim, você esteja falando isso de verdade. Não querendo aparecer pra ninguém, não querendo status, não querendo crescer num ministério, numa igreja, para poder falar, olha o que eu sou, mas falar, olha quem Deus é. E aí sim você vai se lembrar que o seu chamado não é só ser professor, pastor, missionário, evangelista, líder de louvor. O seu chamado é ir e pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que o Senhor te favoreça.